Após Mila ler todo o item 7 do capítulo 7 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, sua avó comenta. Eu nunca entendi direito essa passagem, minha neta. Nessa passagem, Jesus agradece a Deus por não ter revelado a lei divina a esse tipo de pessoa. Mas os sábios não estão mais preparados para entender? Os verdadeiros sábios, sim. Os sabe-tudo, não fala rindo ah agora eu entendi são os arrogantes que sempre querem falar difícil para parecerem melhores do que são os sabichões fala a vó alegre e os prudentes pergunta mais uma vez dona esmerilda vozinha jesus não fala dos prudentes verdadeiros fala dos que têm medo e escondem o medo — Dizendo que é cuidado, prudência. — Ah, sim, entendi. Quem se acha melhor do que os outros e quem não tem coragem não entendeu a lei de Deus. Comenta a avó feliz. Aproveitando o clima espiritual de alegria, Mila impõe a mão sobre a testa de Dona Esmerilda e pede que ela faça uma prece. Depois de um período de silêncio, ambas têm a recordação de uma vida em que Mila foi sua mestra e a iniciou em um processo de libertação espiritual que estava para se concluir em poucos dias. Foi uma tarefa que precisou de três milênios de dedicação amorosa. Uma cena em particular emociona as duas. Mila é idosa quando acolhe uma adolescente, sua atual avó, que busca a mestra para aprender a não mais temer a morte. A veridade entre as duas é enorme. Ao vê-la, Mila lamenta não ter muitos dias de vida para cumprir aquele pedido. Assim, em silêncio, elas se abraçam e Mila decide aceitar aquele pedido em toda a sua extensão. Pede que ela venha vê-la no dia seguinte. Ao nascer do sol... A jovem está em frente ao pequeno quarto de Mila, orando. Mila abre a porta, sorri ao ver o interesse daquela adolescente, convida-a para tomarem chá juntas e aproveita o momento para deixar ensinamentos que a guiariam pelos milênios seguintes. Mila, então, diz com simplicidade. Minha filha do coração, o vício alimenta o medo... Quando o ser torna-se viciado no conforto e no prazer, inicia em seu íntimo a angústia. Isso acontece por causa do medo de perder a fonte de sua alegria. Quando o ser se torna dependente da opinião dos outros, vem o medo de não ser aceito. Quando o ser não quer aceitar o sofrimento como natural, torna-se covarde ante os desafios da vida. O que é o medo? O medo é o sentimento de não aceitação da verdade. É o sentimento que temos quando estamos apegados em demasia, quando estamos agindo contra as leis da vida. Temos medo de perder o conforto, porque não aceitamos que todo conforto externo é passageiro. Temos medo de perder a fonte do prazer, porque queremos negar que todo o prazer que vem de fora acaba. Temos medo da opinião dos outros, porque nos recusamos a ver que somente Deus tem a opinião perfeita. Quando aceitamos o sofrimento, seja por causa do desconforto material, da solidão ou do enfrentamento de nossos defeitos, nos tornamos fortes e tranquilos, e assim superamos o medo. A Mestra então olha para ela e completa. «Partirei deste corpo em treze dias». Pense no que eu disse e prepare-se. Quero que você acompanhe minha partida. Este é um momento que quero compartilhar com meus discípulos. Ambas, a avó e neta, retornam da regressão. Dona Esmerilda diz então para sua neta: Mestra, agora estou pronta. Não temi a solidão, nem o sofrimento, nem a opinião das pessoas. Nesse instante, aparece o avô que se torna visível e as abraça, ao mesmo tempo em que uma abraça a outra. É um momento de elevada emoção. Logo após, Dona Aurora entra no quarto trazendo o chá. Ouvê-las abraçadas, pergunta preocupada. Está tudo bem? Sim, só faltava o chá. Brinca Esmerilda piscando para a pequena mestra, que sorri descontraída. Esse sorriso é a marca da vitória daqueles que venceram a si mesmos e generosamente estendem a mão aos necessitados de paz do mundo. É a marca da nova geração espírita, anunciada pelo Sr. Allan Kardec, o codificador do espiritismo no mundo. Dona Aurora estranha a tranquilidade que paira no ambiente e pergunta. Aconteceu alguma coisa? Não, mãezinha, só estávamos conversando sobre a vida espiritual. Fala Milan. Ah, minha filha, sua avó está doente, não vamos falar disso, não. Vamos falar de coisas alegres. Minha filha, a vida espiritual é tão bela. Fala Esmerilda. Mila, porém, toca em seu braço, dando a entender que era melhor ela não insistir no assunto. Conte-me, mamãe, o que faremos mais tarde? Fala Mila, desviando do assunto. Dona Aurora fala da novela que não perde por nada, como ela mesma diz. Depois faz planos para as festas de Natal, que acontecerão em três meses, falando dos convidados e do jantar. Vamos distribuir alegria este ano, não vamos? Pergunta a Mila, referindo-se à visita que fizeram no ano anterior a um hospital infantil. Mas, minha filha, essa visita foi muito cansativa. Você quis conversar com todas as crianças e só queria parar quando sentia que elas estavam felizes. Lembra sua mãe. Mas isso que é distribuir alegria, não é? Comenta a esperta menina. Está bem, vamos sim, mas só se sua avó estiver bem. Combinado. Combinado. Respondem avó e neta felizes. Agora vamos, já está na hora da minha novela. Fala Dona Aurora. Mila despede-se discretamente de seu avô, beija sua vozinha e diz. Vamos orar. Tudo acontecerá segundo a vontade de Deus. Esmerilda o ri. Sempre lhe alegra o ver a fé da pequena netinha, que agora já vai completar nove anos. Capítulo 7 A Preparação de um Nascimento Espiritual Mila levanta-se cedo, organiza seu material escolar... Ajuda a mãe com o café da manhã e parte para a escola. Na sua casa moram apenas as duas. Mila faz questão de ajudar a mãe em todas as tarefas da casa. Assim, pensa Mila, elas ficam mais próximas uma da outra. Na escola, tudo acontece de maneira normal. Mila é discreta, mas sempre atenta em como ajudar os colegas. Destaca-se mais pela bondade do que pela participação em sala, apesar de suas notas estarem sempre entre as melhores. Gosta, durante o recreio, de olhar para os pássaros. Na natureza, tudo lhe agrada e lhe chama a atenção. Às vezes, em sua imaginação, se pergunta quem seria mais livre, os pássaros ou as nuvens? Mal sabe nossa pequena mestra o quanto ela colaborará com a libertação da multidão espírita, ainda arraigada aos conceitos do passado, por medo de evoluir e por medo de ser criticada pelos materialistas. Na terça-feira, recebe a notícia de que sua avó teve uma recaída. Vai visitá-la com sua mãe, mas se mantém tranquila, pois, a noite anterior sonhou com a preparação da desencarnação da avó, que ocorrerá em poucos dias. Apesar da recaída, Esmerilda opta por ficar em casa. Ela não quer ir para o hospital, pois é muito importante para ela que Mila conduza sua desencarnação. É uma conquista milenar que ambas obtiveram por mérito... E é por isso que os amigos espirituais já começaram a agir para que Esmerilda apresentasse uma aparente melhora, de forma a evitar uma internação desnecessária. Em um momento em que elas ficam a sós, Mila aplica passes em sua avó e lê em, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a prece, prevendo próxima à morte. Esmerilda está em paz e Mila está radiante por ver a conquista de sua avó. Mila compreende que este não seria o momento de expressar sua mediunidade curadora, mas sim da libertação da avó, que não será apenas física. Será sim a sua libertação do medo da morte, o que é uma conquista superior à cura física. Antes que Dona Aurora volte, Mila diz alisando os cabelos da avó. Passarei o fim de semana com você. A noite será mais tranquila para a sua libertação. Não vamos deixar o medo ou o apego atrapalhar este momento tão feliz. Vovô está lhe esperando e eu vou lhe contar um segredo, diz baixando a voz. Ele vai aparecer muito elegante e carregando um buquê de rosas, mas eu não vou contar o resto para não atrapalhar a surpresa que ele quer lhe fazer. Só posso dizer que você vai adorar. Esmerilda sorriu. Sua mestra é mesmo excelente, sempre se preocupando em criar expectativas nobres e positivas. E é por isso que ela alcança tantas vitórias espirituais. Nesse instante, Esmerilda recorda mais um episódio de uma vida passada em que encontrou a mestra e, desta vez, Esmerilda estava encarnada como um comerciante. Certa vez, a mestra foi às compras e um comerciante esperto pensou em enganá-la. Ela tudo observou sem nada criticar. Pegou as frutas e partiu. Dias depois, o homem a procura em busca de consolo, pois seu filho mais velho morrer em um acidente. Ela ouve carinhosamente o homem, envolve-o em energias pacificadoras, e lhe diz, — Senhor, nada do que temos é nosso — quando achamos que algo nos pertence, as leis da vida nos ensinam que estamos enganados. Devemos aceitar a vontade de Deus, e a vontade dele não quer que nos iludamos. Devemos aceitar que temos muito amor em nosso coração, e esta é a obrigação de cada ser consciente. Querer restringir esse amor é contra a vontade de Deus. Quando acumulamos em excesso, quando prendemos outros seres junto a nós, quando amontoamos coisas, estamos agindo contra essa vontade, contra as leis divinas. Eu sofro muito. Entendo seu profundo sofrimento, mas será que ele não tem algo a nos ensinar? O homem, chorando, tira do bolso as moedas que adquiriu enganando a mestra e estende a ela, com a intenção de as devolver. Eu já o perdoei pelo que fez e já me desapeguei deste valor. Não é mais meu e, por isso, não sofri. Elas não são mais minhas. Por favor, aceite-as. Seria desonesto aceitar algo que não é mais meu. O que faria com elas? Aplique-as da melhor forma. Como? Ajude as pessoas a evitar o sofrimento que você atravessa... Que tal criar um hospital para as crianças doentes? É uma ótima opção, mas isso evitaria o sofrimento da perda? Na verdade, não. Não sei o que fazer. Ajude então as pessoas a se libertarem do apego excessivo. Em que o dinheiro ajudaria nisso? E nada. E como posso fazer isso? Desapegue-se. Depois ajude os outros a fazerem o mesmo. Isso diminuirá a dor da perda de meu filho? Isso o aproximará dele. Se você aceitar que ele não é seu, ele estará sempre em contato com você. Virá falar-lhe em sonho e por outros meios. Pouco adianta lamentar a sua partida, afastando-se dele. Aceite o fato e, por amor, aproxime-se dele. O pai despede-se entristecido. Dias depois, volta ao monastério para contar um sonho que teve com o filho e afirma «Somente quem sofre muito é capaz de entender a ilusão da vida. Foi isso que meu filho veio ao mundo me ensinar. Não posso tornar inútil o sacrifício dele por mim. Não abdico de meus bens. Isso seria fácil. Abdico de meu apego e coloco todo o meu ser e tudo o que eu tenho a serviço da educação espiritual de todos». A mestra sorri e, com alegria, responde. Veja como renderam as poucas moedas que lhe doei. Isso lhe dará uma ideia da recompensa espiritual que Deus concede a todos que servem de orientação aos que querem encontrá-lo. Enquanto Mila aguarda o retorno de Esmerilda, ela conversa animadamente com seu avô, que lhe pede que não conte mais nada a sua avó, pois deseja levar sua amada aos mais belos lugares que já visitaram na Terra, quando encarnados, para, em seguida, pedir que morem juntos por mais duas décadas, pois, depois disso, ele renascerá para trabalhar no movimento espírita. Ao ouvir isso, Mila, em tom sério, lhe pede, «Vozinho, estude mais sobre mediunidade». Precisaremos de pessoas que ajudem o Cristo e seu Evangelho, e não dos que negam essa realidade. Prometo sim, minha neta. Estou cursando aqui um estudo sobre o Evangelho e a mediunidade. Além do mais, vou reencarnar perto de você. Logo, conto com a sua ajuda. Que bom! Fala Mila sorrindo. Peça então para vir médium desde criança. Isso facilitará a sua educação e assim ficará mais difícil negar, não é mesmo? Diz, piscando com um dos olhos. O avô sorri e pensa, — Onde estou me metendo? — Vozinho, o senhor está entrando na estrada do cristianismo. — Ora, não me diga que você lê pensamentos, indaga espantado. Às vezes, vozinho é necessário. Ambos riem. Esmerilda retorna de suas lembranças. Mila beija-lhe a testa. Dona Aurora chega horas depois e encontra Esmerilda e Mila dormindo lado a lado. É uma cena encantadora. Ela admira a relação entre as duas e pensa. O que explicaria tanta afinidade? Mila acorda, beija sua avó... Parte com a mãe e deixa um lindo bilhete para a discípula tão amada. Vozinha. agradeça a Deus o amor que ele tem nos ensinado a sentir uma pela outra. Sei que você ficará muito bem ao lado do vovô e ao lado de Emiliano, que me disse que irá matriculá-la em um curso sobre a beleza das plantas nos mundos espirituais e sua utilização para estimular a paz e criar harmonia. Ele sabe o quanto você ama as rosas e as orquídeas. Mila. Esse foi o sorriso que Mila deixou na forma de palavras. A pequena mestra sempre aponta para o bem e para o belo. A semana decorreu em clima de normalidade. Mila reserva 30 minutos para preparar-se para a desencarnação de Esmerilda. Após fazer suas preces, lê as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo relativas à aproximação da morte e outras parecidas. Acima de tudo, Mila inicia o seu processo de aceitação íntima pela partida da avó. Mila sabe que é necessário aceitar a vida de forma profunda e não apenas com sentimentos superficiais. Ela imagina a partida da avó, permitindo-se chorar pela breve separação. Também sabe que, aos 13 anos, sua missão se tornará mais ampla. A libertação de esmerilda é o sucesso de três milênios de educação e o início do processo educacional que veio realizar no mundo. Na quinta-feira, ao terminar sua preparação, Emiliano aparece com um olhar sereno, mas sério, ao que Mila indagou. Aconteceu alguma coisa? não. — Só precisamos conversar sobre o início de sua tarefa no movimento espírita. — O que preciso aprender nesta etapa? — Você conhecerá a ingratidão e a incompreensão de companheiros de ideal espírita que ainda não aceitaram as orientações de Allan Kardec. — Explica o guia espiritual. — Os espíritas não são como minha avó? — Indaga Mila sem entender. — Não. Mas eles não entendem a lei de reencarnação, da imortalidade, da comunicabilidade? Responde Mila, confusa. Mila, fala Emiliano com carinho. Entender com o cérebro, discutir e polemizar teorias variadas será uma expressão de leviandade se não sentimos devoção e amor à lei do Criador. Os espíritas, amparados pelo Consolador, polemizam e se estranham. Enquanto isso, a obra do Cristo caminha muito vagarosamente. Mas se eles entendem as leis, será fácil convencê-los, não? Argumenta Mila. Os tempos são outros. Na antiguidade, os conhecimentos superiores eram restritos aos iniciados, aqueles que provavam ser dignos dos ensinos. Na atualidade, a misericórdia de Jesus nos orientou a apresentar as grandes verdades a todos. Contudo, muitos são falsos sacerdotes do passado. Outros doentes, por poder e evidência, assumem lideranças que de fato não podem exercer. Mila, percebendo a gravidade daquela revelação, pergunta Como isso pode atrapalhar minha tarefa? O resultado mais óbvio será a falta de compreensão das suas experiências espirituais, eles lhe proibirão de falar de suas lembranças e não acreditarão em suas vivências mediúnicas. Será isso possível? Eles não deveriam avaliar antes de julgar? A mediunidade em muitos centros de atividade espírita é proibida aos jovens, explica Emiliano entristecido. Mila chora. A solidão invade sua alma, tornando a partida de sua avó mais dramática. Emeliano toca então sua cabeça e lhe diz, Jesus sempre criará novos caminhos para que todos que o amam encontrem seu coração. Não temas, ainda hoje conhecerás um centro de atividade espírita que te acolherá com compreensão e carinho. Aviso-te desse triste quadro para que possas entender que tua tarefa é rude, mas executável, desde que haja sempre com amor e abnegação. Mila silencia. Induzida por Emiliano, lembra-se do Cristo do encontro que tiveram quando estavam encarnados na Terra. Lembra-se também do diálogo em que ele lhe pede que nunca abandone os sofredores e, principalmente, os doentes da alma. Ela sabe que foi por causa desse pedido amoroso que renunciou à vida em mundos superiores e reencarnou na Terra, em um momento tão desafiador como este em que vivemos. Abençoado seja todo sofrimento que serve para me ensinar a amar, assim como o ama Jesus. Fala Mila. Emiliano sorri. Sua protegida não fugiu ao dever. Na sexta-feira, Mila está mais tranquila do que nunca. Ela aceitara sua missão, seu sofrimento.